Você se esforça, não é mesmo? Porém, quando começa a desenvolver algo novo, em questão de semanas ou até mesmo dias, deixa o que estava fazendo de lado e volta a destaca zero. Esse comportamento mostra sua falta de disciplina em ter constância com suas atividades. E sinto lhe informar, mas macaco que pula de galho em galho, uma hora o seu galho quebra. E se você ainda não entendeu a minha colocação, irei dizer em outras palavras para que compreenda. Caso você continue com esse comportamento de começar algo e parar, nunca conseguirá ter bons resultados. Aliás, até conseguirá. Uma migalha aqui e outra ali. Mas nada que valha a pena. Se quer algo de verdade, precisa encarar a sua dor, a sua falta de constância, e mesmo que não veja os resultados, precisa continuar pois esses resultados não aparecem do dia para a noite. Não, os resultados fazem parte do seu processo de aprendizagem, sendo que ainda existe uma curva de resultados. Exemplificarei para que você compreenda melhor. Em um momento inicial, existem duas curvas, uma ascendente que significa os seus resultados, que está em verde no nosso exemplo, e uma descendente, que significa o seu esforço, no início. Você irá se esforçar muito, porém como pode perceber, não terá resultados que sejam expressivos, por N motivos. Porém não iremos falar sobre quais são esses motivos, iremos aprofundar somente na ideia central. E bom, essa fase inicial, por ser desgastante e apresentar poucos resultados, grande parte das pessoas não suportam e desistem de seus objetivos, e conforme o tempo passa, você pode notar que com o mesmo esforço, estará conquistando mais resultados, até certo ponto em que as duas linhas se encontram. A partir desse momento, a linha de resultados é uma curva acentuada para cima, pois você estará tendo mais reconhecimento pelo que faz, a ponto de que mesmo que decida diminuir o ritmo de trabalho, ela continuará a subir, Porém, para que isso venha a acontecer, você precisa continuar mesmo que o caminho esteja difícil, mesmo que a sua fase inicial esteja demorando mais do que imaginava. Bom, o princípio que te guiará nessa jornada se chama o princípio da colheita, onde toda pessoa colhe o que planta. O maior segredo para o seu desenvolvimento pessoal é o poder da consistência. Lembre-se, uma jornada de mil milhas começa com um simples passo e o que fará a diferença e te ajudará a conquistar algo, é a sua consistência. Ao passo que, para mantê-la, você deve treinar a sua mente com pensamentos determinados. Isso é, ter uma opinião firme, meu amigo. Agora tenho uma mensagem rápida para você. Como deve saber, o jovem cultural também tem uma vida. E como estou prestes a entrar em período de prova, Querei ter uma frequência menor de vídeos no canal, porém isso não significa o fim, e se deseja vídeos mais frequentes, e com bons conteúdos, me ajude a movimentar as engrenagens do algoritmo do nosso canal, como Jovem Cultural, deixando um comentário, sério, qualquer comentário, mas não qualquer comentário, assistindo outros vídeos nossos, e principalmente, se inscrevendo em nosso canal, para que continue recebendo nossas notificações. Ademais eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.